Eu aqui no Bloxburg, gente, porque hoje eu vim fazer um tour pela minha nova casa, gente. Hoje talvez esteja um pouco atrasado, né, porque estou dublando, tá? Então, gente, olha só a frente da casa. Que casa mais chique, gente, que casa mais linda, né, gente? Ó, deixa eu abaixar com o som. Pronto, mas olha que lugar bonito, gente. Olha, eu coloquei até a cerquinha cara, assim, tá vendo que eu tô com pouco dinheiro? É por causa que eu gastei muito nessa cerca, gente No portão também, só o portão foi 500, então releva, gente, por favor Mas olha aqui, ó, a frente que bonita Olha só, gente, muito, muito, muito chique mesmo E essa aqui é a minha porta, olha só, vamos abrir E olha que lugar bonito, gente, olha só isso Aqui tem assistente de livros com alguns livros, ó. Tá vendo? Ó, eu coloquei assim, gente, pra decorar porque não tinha nada no lugar. Aqui eu também fiz essa sala, gente. Muito bonita. Olha só. Deixa eu ligar aqui pra ir assistir. Pronto. Maravilhosa, gente. Amei. Deixa eu desligar. Pronto. Porque a energia tá cara, né? E aqui é a minha cozinha. Olha que lugar mais bonito. Que lugar mais chique, não é? Quem não concordar não sabe o que está pedindo. Mas, gente, olha só que chique. Aqui eu vou pegar uma coisa na geladeira que eu tinha deixado. Aqui, pronto. Eu vou colocar aqui na mesa. Ó. Que a, a Vi tinha feito, sabe? Na minha última casa, sendo que ela destruiu ela. E aí pra mim não perder, né, esse alimento. que ela ele gastou muita grana. Aí pra mim não perder esse alimento, né, eu coloquei aqui na geladeira. Porque fica salvo, né, pra quem não sabe deixar ele pra enfeitar e essa é o meus, esses são os meus cômodos principais, gente e eu coloquei essa ilhazinha aqui, ó deixa eu mostrar aqui, ó, peraí que eu não sei o que eu tô dublando, mas ó, mas aqui é a porta, aqui tudo bem ok, eu esqueci, mas ok esqueci o que eu ia dizer, mas ok, pronto olha, aqui é o banheiro vamos entrar, gente, olha que banheiro legal, você pode tomar um banho aqui, ó revigorado, limpo, entendeu? Que você não pode sair por aí sujo, fedorento, entendeu? Aí tem a pia para tu lavar as tuas mãos E tem o... O negócio pra você fazer as necessidades Que eu esqueci o nome, gente Tem uma vista linda aqui, entendeu? Ó, fechando a porta aqui ó, a gente tem que fechar a porta, tá? Tem outra janela, gente Eu fiz tudo dessa mesma janela redonda E eu fiz essa parede linda, gente Essa parede me, me inspirei Numa casa da Vitória Money blocks tá? Bom, aqui é uh, o meu quartinho, bem humilde, ó Coloquei essa caminha, janela, partilhar de livros Ali pra uma comodazinha, né, ó Minha caminha aqui, ó Deixa eu arrumar a cama, que ninguém tem empregado aqui Aqui fazer a cama Foi? Pronto, fiz a cama Fiz? Acho que fiz E aqui, é uh, eu coloquei esse lugar, né, pra mim trocar de roupa, olha que mudar de roupa, essa, acho que é essa Pronto Tá vendo que eu fico com uma roupa diferente? Pronto, olha, deixa eu fechar a porta Daqui Tem que fechar a porta E gente, olha só, se estiver travando É por causa do gravador de tela, tá? É por causa do que o gravador De tela do computador é meio ruim mesmo, sabe gente? Mas relevem Espero que vocês tenham gostado da casa também, gente E muito obrigado pelo